G, a gigante do celular MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Vanjamelo, aqui seus sonhos ganham um novo lar. Foco Limp. José Amilcar com 801. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. CBC, De Três Lagoas, chegando para mais um TVC agora nesta terça-feira e o programa de hoje está completo. A casa é sua tratamento e prevenção de olheiras. Também notícias do setor policial: a PN prende várias pessoas aí cumprindo mandados de prisão. Notícias de Três Lagoas e tem promoção? Claro que tem promoção. O cofre então bora TVC agora. Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência. Nas ocorrências das últimas 24 horas, destacando aqui o trabalho da polícia, mandados de prisão aqui em Trás-os-Montes e também no município de Brasilândia. Daqui a pouquinho eu conto todos os detalhes dessas prisões que aconteceram nas últimas 24 horas. Muito bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora. O arroz, que é o principal item da cesta básica, está mais caro, mas em geral os preços estão estabilizados. Daqui a pouco uma reportagem sobre isso. TVC Agora. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao TVC agora desta terça-feira gelada, 16 de maio de 2023. Bom dia, Mari Verdão! Bom dia, vou te cumprimentar com essa mão aqui, porque essa aqui tá, tá ocupada. É, Quando eu falei bom dia, Mari Verdan, não bom é... Bom dia, Israel Espingula. Eu queria... Ah, entendi. Vai, de novo, de novo. Vai. Bom dia, Mari Verdão! Bom dia, céu Espíndola! Aê! Olha como eu comecei o programa com o pé direito! Ó, ó. Não vai dividir? E tem gente que não gosta, Mari Verdão. Olha. vai dividir. E... Sente o cheiro. Chega ali pertinho pra ele sentir o cheiro. Vou levar aí pra você, calma. Sente o cheiro. Vai. <risos> você não gosta de. Não gosta de onça? Ons. Você não é do Pantanar? Tem 10 aqui, ó. 10? 10 oncinhas. Olha. Mário Verdão, explica pra esse povo como foi ou como será carregar esses esquentão de ontem pra hoje no seu bolso. Não, então, né? Pouco tempo aqui no meu... Deu nem tempo, né? De pra esquentar. De pensar em gastar. Mas antes de falar, quero desejar um ótimo dia aí pra nossa audiência nesta terça... Terça-feira. Terça-feira, já ia falar quarta, nesta terça-feira. Mas já quarta-feira? Não, pelo amor de Deus, já tá voando, né? Calma. Deixa a terça mesmo. Pisa no é. freio. Vamos deixar terça-feira terça mesmo. Terça-feira, 16 de maio. 16 de maio, ao vivo aqui na sua TVCHD Canal 13.1. Como estava falando com Israel Espíndola, hoje é dia de entrega de R$ reais Opa. da promoção. Só anda a pé quem quer. A Adriana foi a sortuda, tá? Êêê, Drik. A Dri foi a sortuda, passou lá na Stop Car. Lembra que eu te falei? Lembro. Tem que fazer algum serviço na o sua casa, você vai O que você fala, eu anoto e gravo. Muito bem, muito bem. Eu falei pra você. Quem manda aqui? Eu. Viu? Que não sou. <risos> eu que não sou. Olha, eu tô na mesma paleta. Tá promoção, chique demais, viu? menina. Tá linda, tá linda. <risos> Obrigada, meu amigo. Olha, olha... Ah. Então hoje nós temos entrega de r reais. O pessoal que tá aí assistindo, vendo essa doideira nossa aqui, essa bagunça, Já deve estar tá falando. Né? É, não. Vai lá, hein? Tá assistindo. Daqui essa doideira que a gente Nega. tá fazendo aqui quer levar para casa 50 reais. Eu tenho certeza quero, que quer levar. Quero. E dá tempo ainda, gente. Hoje nós vamos fazer a entrega deste. Sexta-feira tem mais um sorteio de 50 reais. E na semana que vem. Na outra semana... Dia 26 de maio. Exatamente, tem mais... Daqui 10 dias. 10 dias. A última bicicleta. E mais, ó, 10 notinhas dessa daqui pra vocês. Então participe, viu? Muito bem, dona Mari Verdão, estamos ao vivo também na Cultura FM. Um beijo enorme pra você que tá sintonizado aí no rádio, dirigindo, tá em casa, tá na chácara, tá no rancho, tá na fazenda, não importa. Muito obrigado você ouvinte. Continue conosco aqui. Porque hoje tem informação, tem prêmios. Estamos ao vivo também nas redes sociais? Sim, lá no facebook.com barra jpnewsms e também no facebook.com barra cultura tvc. Por lá tem gente de todos os cantos, né Israel? Do mundo. Todos os cantos do mundo. Então você pode é, assistir a gente por lá, curtir, comentar, comentar, compartilhar, mandar o seu palpite do cofre. Final 9. Final 9 é a dica do cofre. Aí copre, me 50-50. Não, não fala não, nem lembra, porque quanto mais você lembra, mais eles mandam. Não lembra, não. <risos> e para participar conosco, fazer parte da nossa família, porque vocês são da nossa família, diariamente estão aqui conosco na TVC, no é Facebook, na cultura. Pode mandar a sua mensagem em nosso WhatsApp 3509 7500. Como o dinheiro faz bem para as mulheres? Tá vendo? Né? Nossa. Até cantarolando está. Vamos repetir o WhatsApp? 3509-7500. Isso porque o The Boss tá assistindo, tá? Tá aí. É, eu sei. Eu vi vou, o carrão dele lá Vou ficar quietinha. Daqui a ficar. pouco ele manda chamar você para a RH. <risos> Mande a sua mensagem de texto, manda a sua selfie, nota de áudio, participe. Não esqueça de mandar o seu nome e o seu bairro. Exatamente. Participe das outras promoções também, porque tem meu bom vizinho... Sexta-feira tem mais duas cestas, então dá tempo. E ó, é ó, na faixa. Você não me leva? Levo. Você quer ir? Quero. Tá. Mas você não vai querer nada em troca não, né? Não, tipo, não. Só quero não ir. Não vai querer pegar nada da cesta do pessoal não, né? Só quero não, ir. Né? Hoje de manhã estive lá no Jupiá. Olha, um abraço pra vocês. Lá no Centro de vocês? Educação Infantil. Ah. E a, uma das funcionárias que foi me receber lá, na hora que ela abriu o portal, falou Meu Deus! <risos> Como você é diferente ao vivo? Falei, Jesus. <risos> Te assustei. Ela falou, nossa, mas você é alto mesmo? Imagina, eu devia estar assim. Ó. Ela falou assim, a Mari também é? Falei, a Mari usa um salto, ó. Um ó. beijo <risos> carinhoso para todos do Jupiar Todos vocês, muito obrigada pelo carinho e também pela audiência. Beijão. Mas esse programa não é só de prêmios, não é só de bagunça, é também de informação. Isso, Hoje é dia de sessão na Câmara, é desde as 8 horas da manhã tem sessão na Câmara de Três Lagoas, a Casa de Leis do nosso município e por lá a Ana Cristina traz tudo o que está sendo debatido, o que está sendo pautado aqui pra nossa querida cidade das águas, Dona Mari Verdão Nossa, capital da celulose. É. E olha, hoje também tem A Casa é Sua e nós vamos falar sobre o tratamento de como prevenir oh. as olheiras. Um assunto bem bacana, viu? Maquiagem. N nem, nem isso só resolve, viu? É? Tem umas que não resolve, tipo essas aqui, ó, ah. que vocês estão vendo. Tá vendo? Hum. Maquiagem não resolve. Mas isso não é balada? Não, hoje é terça, ontem não saí oh. Gente Segue o Instagram da Bonita que você vai ver <risos> Em casa Vamos falar do clima Vamos Hoje foi registrada a menor temperatura do ano, dona Mari 12 Mara. graus que Aí frio. na sua casa Não, lá na sua casa fez 12 graus Na minha fez Na minha também E na sua? Mas eu quero saber de você, vai mudar ou não? Essa semana os termômetros estão ali ó é? No grau. Frio? Na média. Ai, ai. E o te... Olha, eu vou te falar, esse... essa amplitude começa com 12, bate ali nos 29,30. Não, é bota casaco, tira casaco. Põe casaco, tira casaco, põe casaco, tira casaco. Se você é um pouco friorento, é friorento que é. fala? Igual eu, não tira casaco nunca, entendeu? É. Você fica com casaco. E o tempo tá seco, hein? Cuidado é. aí, ó, bastante água hidratar as crianças, os idosos, você também precisa se hidratar. Então, toma bastante água e na hora de dormir, coloca um baldezinho no quarto, para quem não tem umidificador, uma toalha molhada também ajuda, ajuda. muito. Ajuda, faz toda o a diferença. O tempo está seco e não tem previsão. Desculpa, daqui a pouco Daqui você a pouquinho, fala. é. Mari Verdão, vamos que vamos? Play, estou pronta. Porque Com a roupa eu... de ir. Porque o TVC Agora, desta terça-feira, 16 de maio, está no ar.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 Encontrar um lugar para chamar de seu não é tarefa simples. Ele precisa atender às suas necessidades, ter o seu jeito. E é por isso que a Van Jamelo te ajuda a encontrar a melhor opção com segurança, seja para venda, compras ou possíveis financiamentos. Vanjamelo. Melo Fone WhatsApp 67 2104 3571. Cresce 3199 barra MS. Vanjamelo.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 E claro que nós vamos te informar o que foi pautado na manhã desta terça-feira, porque a repórter Ana Cristina Santos acompanha todo esse setor político aqui em nossa cidade. Ana, muito bom dia. O que foi debatido hoje pela manhã, aí? Olá Isael, é isso, estamos aqui na Câmara Municipal acompanhando mais uma sessão e hoje, diferente da sessão da semana passada, foi mais tranquila, viu? Hoje sem assuntos polêmicos em debate. E durante a sessão desta terça-feira, um dos assuntos cobrados, debatidos aí pelos vereadores é com relação ao trânsito da cidade. É, vários vereadores usarão a tribuna da Câmara para pedir mais sinalização na sua ruas e avenidas de Três Lagoas, como por exemplo, é, mais redutores de velocidade em alguns pontos da cidade. A gente sabe que existe aí é, questionamentos em relação à instalação de redutores de velocidade, mas segundo alguns vereadores, isso se faz necessário diante da imprudência por parte de alguns condutores e alguns motoristas. Um outro assunto debatido também, cobrado aqui por alguns vereadores, é a respeito da Iluminação pública em Três Lagoas. É, vereadores cobrando inclusive é, reparos na rede de iluminação pública em trecho da Avenida Antônio Trajano e também na Lagoa Maior. Segundo o vereador, tem trechos ali na Lagoa Maior que está às escuras, o que acaba dificultando para quem utiliza ali aquele espaço, gerando inclusive insegurança. A questão da saúde também foi pauta que na sessão da Câmara, alguns vereadores cobrando providências em relação à questão de exames, enfim, procedimentos que estão sendo demorados para acontecer em Três Lagoas. Então, foi algum dos assuntos debatidos. A questão do racismo também foi pauta por parte do vereador Nego Breno, ele que usou, ele que na verdade realizou na semana passada uma audiência pública para se discutir a questão do racismo, a questão do emprego, do negro no mercado de trabalho e vários vereadores aqui parabenizaram o vereador pela iniciativa em realizar uma audiência pública tão importante como esta. E o vereador disse que vai apresentar, inclusive, uma indicação na verdade ele vai apresentar um projeto de lei para que no concurso público da Prefeitura de Três Lagoas em concursos públicos seja destinada a cota para os negros, né? A questão da cota é Mato Grosso do Sul, segundo ele, já tem uma lei estadual, é que estabelece cota em relação aos concursos públicos eh, realizados pelo governo do Estado e ele quer que no município também seja implantada essa questão da cota em concursos públicos. Né? Então foram alguns dos assuntos debatidos na sessão desta terça-feira. Lembrando que quem quiser acompanhar a sessão na íntegra, quem não pôde acompanhar no período da manhã pode acessar a TVC logo mais às 19 horas que tem a transmissão da sessão da Câmara. Eu volto aos estúdios com vocês, Jael. Tá certo, Ana. Obrigado aí pela sua participação, trazendo a informação do que aconteceu, né? Que tá acontecendo lá na Câmara Municipal aqui de Três Lagoas. Gente, você que vai ao supermercado já notou que tá difícil. Tá cada vez mais caro. O alimento, no geral. Falando em colocar o alimento na mesa de casa, está difícil. E o valor do pacote de 5 kg de arroz pode ser encontrado por R$ 26,80 aqui em Três Lagoas. Mas, em geral, os itens da cesta básica apresentaram queda no preço. Dá para acreditar? Será que dá para acreditar? Bom... Acompanhe na reportagem. Os preços dos itens da cesta básica, assim como também de outros gêneros alimentícios, foram divulgados na semana passada em uma pesquisa realizada pelo Procon de Três Lagoas. A entidade visitou nove estabelecimentos na cidade. Os valores tinham sido aferidos anteriormente no mês de fevereiro deste ano. Naquele período, o valor mais alto do pacote de 5 quilos de arroz era R$ 23,80. De acordo com a pesquisa mais recente, o produto, que é considerado o principal alimento da cesta básica, está custando R$ 3 reais a mais, ou seja, quase R$ 27. Reais. A população já reparou no aumento. Alguns têm estratégias para economizar, mas nem sempre é possível gastar menos. Sim, aumentou um pouquinho já. Hein? Principalmente o arroz, o feijão aumentou um pouquinho, o açúcar. Geralmente a gente tem que ir no mais barato, né? Tem, quanto mais diminuir, é um pouco... É melhor para nós. Não tem como substituir, você tem que ir levando, comprando, fazer o que, né? Você vai no mercado, no outro, faz uma pesquisa, onde está mais barato. Um dos itens que teve o valor reduzido foi o óleo de soja. Até o mês de fevereiro poderia ser encontrado por R$ 9,75. Mas agora o maior valor encontrado é R$ 7,99. A carne de primeira também teve queda. No mês de fevereiro era encontrada por R$ 52,00 o quilo e agora o maior valor R$ 39,90. O economista Michel Constantino explica que apesar do aumento no valor do arroz, os preços dos itens da cesta básica estão em queda no acumulado do ano. Ele acredita que isso deve se manter estável neste primeiro semestre, mas o comportamento dos preços pode mudar depois de julho. Como é que a gente olha a cesta básica? A gente está olhando muito por sazonalidade dos preços. Então a tendência aí é que os preços mantenham né, como estão agora. É, tem aí no segundo é, semestre aí, sempre tem um pouco de aumento dos preços dos produtos, principalmente alimentação, alimentação, por essa questão de sazonalidade. E nós temos uma pressão aí inflacionária. A pesquisa elaborada pelo Procon pode ser consultada no site da Prefeitura de Três Lagoas, que é o www.treslagoas.ms.gov.br. Agora a pergunta é para você aí de casa, no trabalho, onde quer que você esteja. Notou que os itens da cesta básica estão em queda? Pode comentar à vontade e mandar aqui no 3509-7500. Eu, particularmente... Ainda não percebi nada. E olha que eu tenho indo no mercado, viu? É o arroz, feijão, a carne, meu amigo. Ei, tá difícil de acender a churrasqueira lá em casa, hein? Tá difícil. Mas quer economia de verdade? Calma, a Mari tem um recado pra você. Exatamente, Israel. Economia de verdade é na Sete Farma. Quem ama, cuida. Por isso, a Sete Farma cuida de você. Precisa de medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no 3524-0730 ou no WhatsApp e faça o seu pedido. A Sete Farma a gente entrega em toda a cidade de Três Lagoas. E você também pode fazer o seu cartão Sete Farma e ter aí até 45 dias para pagar é bom, né? Loja 1 fica na Manuel Faria Duque, 1673, no Vila Verde. O WhatsApp de lá é o 991855418. A loja 2 fica na Avenida Clodoaldo Garcia, 1372, no Santos Dumont. O WhatsApp anota aí: 991087836. 7 Farma, sinônimo de economia e qualidade. Boa, Mari! Bom, você já viu ali né? o cofre, final do programa, tem sorteio, vai comentando à vontade, manda mensagem. A dica é, o final é nove, os outros três dígitos é o seu palpite, tá bom? Porque agora nós vamos direto para Campo Grande, a Federação da Indústria de Mato Grosso do Sul apresentou o desempenho industrial aqui do Estado e as principais ações para o fomento da economia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 Valeu, até amanhã. Bom trabalho por aí. Grande Gerson Assof, direto lá dos estúdios da CBN, emissora, que compõe aí o grupo RCN, trazendo os destaques da nossa querida cidade morena. É a capital Campo Grande. Aqui. Agora. TVC agora. Aqui agora. Aqui agora, né? TVC agora. Você lembra? Tá fazendo bagunça, né? Porque eu estou feliz. Eu também, claro. Terça-feira é o dia que nós recebemos visita. Sim, nós recebemos dinheiro também, apesar que não é nosso mas né, gente? Você recebeu dinheiro? Aqui. Ah, mas você é, então, é do prêmio. Então, apesar que não prêmio. é nosso. Do prêmio. Só anda a pé quem quer. Só anda a pé quem quer. Reta final. Reta final e a Adriana está, Adri. sendo, está sendo a ganhadora aí dessa reta final hum. de 500 reais, Israel Espíndola. Oh, meu Deus. que será que ela Eu vai fazer com o quentão? Não vão entrar nessa fila? Do não, carro? nessa não. Nessa, da, nessa daqui não. Mari Verdã. Oi. Daqui a pouco então nós vamos receber a Adriana aqui. Para receber o prêmio dela dos 500 reais. Pois é. Daqui a pouco tem pulseira de prata? Tem, tem a casa é sua. Tem a casa é sua. Tem cofre. O cofre, menina. Tem cofre, daqui a pouco cento e... 80, 80 reais 180 reais Olha aqui ó, já já O oferecimento das lojas, lojas Mariano. Mariano Com a gente sempre, sempre sempre Então olha, não sai daí Daqui a pouco você vai conhecer a Adriana que tá levando aqui, então é. E não, não fica aí perdendo tempo não viu? Acabou, acabou o TVC agora, meio dia e 45 -dia Já pega 45. aí sua moto, seu carro Sua bike, vai nas empresas nas compra lojas. e participa é Nas isso, lojas né? participantes Toma água. Vamos. Volto já com pulseira de prata, hein? Teve? Oh, se teve. Crianças? Fiquem na sala. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro 2543, Mundo das Tintas, o um nome forte em tintas. Ligue e faça seu orçamento 35220498 ou WhatsApp 999772557. Para um casal, para uma família, para uma pessoa sozinha, um adulto. Acho que é um sonho de todo mundo, né? Eu quero uma casa que eu saio daqui e seja mais completa. Eu quero uma casa que eu tenha mais conforto, eu não preciso mexer com construção. E aí ele falou, então vamos procurar, eu falei, vamos. Aí eu falei assim, tem tá uma placa ali na rua de trás e vou marcar e vou visitar, vamos visitar. Muito obrigado mesmo.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 nove nove dois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 Está na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Muito bem, senhoras e senhores. Antes de falar das ocorrências policiais, desde o outro bloco, você já viu, né? Ó, tá aqui. Para participar é fácil. Basta comentar na live. facebook.com.br ou facebook.com.br. JPNewsMS. Tá bom? Tá valendo. Tá valendo. Siga, meus bons. Macacos Ai. me mordam. Macacos me mordam. Você não acredita, Mari verdade Mas pode acreditar. Foragidos. Foragidas. Pessoas que devem para a justiça. Andando de boinha. Sossegado, como se nada tivesse acontecido Ai. É, pessoas que cometeram crimes Estão andando entre nós Como se, ó De boex Mas Tem um grupo Né, profissionais Que estão ali, ó só de Butuca! Uhum. Tá de boinha, né? Para! Por favor! Pois é! O pessoal do 2 Batalhão da Polícia Militar ontem prendeu duas pessoas que estavam aí com mandados de prisão em aberto. Ele! O exclusivo! O pai do ano! Albert Silva. Pois é, Israel, vamos destacar aqui o trabalho da polícia, né, nas últimas 24 horas, porque a guarnição do Getã, do 2 Batalhão de Polícia Militar, aqui de Lagoas tomou conhecimento aí de uma possível localização de uma mulher que tem 35 anos. Né? Após tomar conhecimento aí de onde essa mulher estaria, eles foram né, atrás aí dessa mulher, localizaram ela, localizaram ela no bairro Santos Dumont, aqui em Três Lagoas fizeram uma abordagem e levaram ela para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Em seguida, por volta das 4 horas da tarde, esta mesma guarnição aí da polícia estava em policiamento ostensivo, já no bairro Vila Piloto, aqui em Três Lagoas realizaram a abordagem de um homem de 37 anos, né? e aí durante consulta, Israel, nos sistemas policiais, constataram também um mandado de prisão. Diante dos fatos, ambos, né, os dois foram encaminhados para a delegacia de polícia, né, na delegacia de polícia de pronto atendimento comunitário para a DEPAC, ficando aí à disposição da justiça. Foram né, tirados aí de circulação, porque se deve para a justiça, ainda não pode estar convivendo aí em sociedade, né, tem que pagar aí pelo que fez. E a polícia ontem fez esse belo trabalho aí tirando de circulação essas duas pessoas né tanto esse homem quanto essa mulher que estavam aí é, foragidos né estavam devendo para a justiça e a polícia acabou localizando colocando eles no local onde deveriam estar zero espíndola sou eu Albert Silva vocês acham que acabou não Time. teve mais Time. sim um homem de 32 anos foi preso por uma equipe do 2 Batalhão da Polícia Militar na tarde de segunda-feira. Era por volta das 15 horas e 10 minutos quando a equipe da Força Tática foi informada pelo cupom sobre a denúncia recebida através do... Alô, atenção, cambiou. Tem um foragido aí, Dajos... Pois é. Ai. Denunciaram através do 190 de uma localização de um indivíduo evadido do sistema prisional, popularmente conhecido como presídio penitenciário. Sim. Ele fugiu e estava também de boex. Aí o pessoal falou assim, o quê? Espera lá, 190. Ó. Oh. O fulano tá ali, ó. O fulano tá aqui. A equipe da Força Tática se deslocou até a rua 15 de junho, lá no bairro Santos Dumont, e conseguiram prender este homem. Foram puxar a capivara dele lá no sistema policial e constataram que o mesmo abordado era foragido. Do presídio desde o dia 8 de fevereiro, sendo realizada a recaptura e apresentaram lá na delegacia de polícia civil. Tá aqui ó, mais um que fugiu. Toma! Ganhou, ganhou a pulseira de prata. Tô falando, calma que não para por aí não, tem mais. Mas antes, eu quero falar para você da promoção Só Anda a Pé Quem Quer do Grupo RCM de Comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop, que vai te dar 6 bicicletas elétricas e 10 mil reais em dinheiro. Para concorrer, gente, é fácil. Passa nas empresas parceiras, preencha o seu cupom e fique na torcida. Toda sexta-feira aqui no TVC. A partir das 11 horas da manhã, tem o sorteio, quinhentinha. E no dia 26 de maio, é na outra semana, nós iremos sortear os 500 reais e também a última bicicleta elétrica. Para participar, ó, aqui, aqui, aqui. Só espelhar aí a câmera do seu celular nesse QR Code, que vai te encaminhar lá para o portal... RCN67. Lá tem a lista completa das empresas, certo? De quebra, eu vou falar algumas para você aqui, ó. Instituto Pístoli, Três Irmãs Salgados, Sete Farma, Depósito de Gás Avenida, Migas Marmitaria, Marmitaria, Stop Car, Forte Frios, Panorama Materiais de Construção, Mercenova, Estrela Casa Decor, Meninas Academia, G3 Veículos e Cassi Plaste. Participa, gente! Essa sexta tem quem, então? Na outra, R$ 500 reais mais a bicicleta. E a Operação Divisas e Fronteiras Integradas do 2 Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas encerrou na noite de segunda-feira a operação para intensificar o policiamento na divisa de Mato Grosso do Sul com o Estado de São Paulo. Ontem eu fui lá conversar com o Tenente Renato Ribeiro, que passou aí o balanço geral desses dias.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 muito bem, então agora o segundo batalhão volta a redobrar aí, né, a fiscalização nos bairros e na cidade toda de Três Lagoas. Gente, pensa no forfé. Pensa no, no, no ziquezira que virou lá em Brasilândia. E a PM teve... É, é isso! Esse efeito sonoro resume bem o que estava acontecendo. Num trupeiro danado. A PM é acionada. Está tendo uma confusão. Briga. Violência doméstica. E no meio desse entreveiro todo, adivinha quem que estava? No meio deste entreveiro, adivinha quem estava lá? Isso. Vulgarmente conhecido como de menor. Eu sou de menor pode todo mundo agora é de menor mas que baixaria viu? Albert Silva Pois é, Israel, a gente continua com as ocorrências das últimas 24 horas, agora vamos para o município de Brasilândia, porque deu um bafafá e é o seguinte a polícia militar de Brasilândia foi atender aí uma ocorrência de violência doméstica, chegando no local né, a polícia decidiu aí é, pedir a documentação de ambas as partes né, porque foi uma, um caso de violência doméstica envolvendo algumas pessoas e aí, durante consulta no sistema policial, os policiais descobriram que tinham um mandado de busca e apreensão, expedido pela vara única da comarca de Brasilândia, contra o menor de idade que estava envolvido aí nesta confusão, estava envolvido aí nesta ocorrência. Diante dos fatos, eles foram encaminhados para a delegacia de polícia, né, onde um homem que também estava envolvido aí nesta confusão, ele foi preso pelo crime de ameaça, vias de fato, que é a violência doméstica. Já o menor, que tinha uma ordem judicial, ficou também à disposição da justiça, portanto, a polícia atendendo aí a uma ocorrência descobriu aí que esse menor estava, né? Estava devendo aí para a justiça. Agora deve ficar à disposição aí da autoridade policial. E esse homem também que estava envolvido em toda essa confusão, foi preso pelo crime de violência doméstica. Esse fato aconteceu em Brasilândia, Israel. Ei, que coisa, hein? Ponto final, pare!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 Mari Verdão, chegou Oi. a hora de fazer a entrega do prêmio Só so da Pé Quem Quer? O antepenúltimo, o antepenúltimo. O antepenúltimo. Vai acabar. Vai acabar ah. se você não participou.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 Onde, qual o comércio? Na Stop Car. Qual, um pouquinho mais perto foi do isso. microfone. Na Stop Car. O que, que você foi fazer lá, na Stop Car? Consertar o carro. Ei, meu Deus. E gastou muito? Pouquinho. É? Já dá para recuperar. Ó, oh, oh. já deu a dica, hein? Olha só, Adriana, são 500 reais. Você é a antepenúltima ganhadora desta promoção que está aqui na TVC desde janeiro, né, Israel Espíndola? Desde janeiro. Aqui, Desde janeiro. nosso muito obrigado por participar. E eu já te pergunto, você imaginava ganhar aqui então? Não, não imaginava, foi surpresa. <risos> muito já muito feliz. Um bingo da igreja? Já, bingo. Olha, olha aí! Já tem sorte. É, já é, uma, é uma carreira assim, com vários prêmios. <risos> o currículo de prêmios está tá, on. Bom, muito bem. <risos> bom, Vamos tá entregar aí, por então? Por favor. Vamos lá então, olha só, segura aqui comigo. 50, 100,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 A última bicicleta, a a já última? pensou? É, eu Quem venho sabe? buscar, eu venho buscar a Carolina Com Luisa. certeza. <risos> Diana, pode sair por ali, muito obrigada obrigado, tá Obrigada, bom? Adriana. Ai, ai, Dona Maria Mais, um, Mais um prêmio. Mais um prêmio entregue. entregue. E ao Mais vivo. uma semana ao vivo aqui no TVC Agora. Obrigado aí a Gambarato Bike Shop, né, que está junto com, a gente, junto com a gente nesta promoção maravilhosa. E olha, não pense você que o grupo RCN não Vai tem outra promoção não, viu? Vai parar. Já separa uns boletos aí. Muito bem. Vamos. Vamos. vamos para o cofre. Eu tinha pedido para o diretor fazer uma moagem, mas ele não quis fazer. Mas não, vamos. Não, moagem não. Porque agora Atenção você que participou no Facebook. Olha, no Facebook. Eu pedi, eu pedi. Eu falei, eu avisei. Três pessoas das nossas edições. Pode deixar aqui ainda, diretor. Calma aí. Isso. Um oferecimento das lojas Mariana. Lojas Mariana. No início do bloco do Pulseira, eu avisei. Comenta lá. Eu, vou, eu ouvi. Sou prova viva. Vou escolher duas pessoas de um perfil. e ah. Uma pessoa... De um outro perfil. Tá. Pode ser? Pode. Falou, tá falando. Facebook na tela. Vamos, vamos lá. Vamos ver qual será o primeiro, Israel Espinho. Opa, é? Facebook cultura. da cultura. Vamos passar aqui o Facebook da cultura. Eita, mais o Ivanilso, ele vamos tá ali, ó, aqui. querendo ganhar um dinheiro. Vai, vamos, querendo. vamos. Pode baixar, baixa, baixa, baixa, baixa, baixa, baixa. Vamos no Ivanilso. Vamos, eu acho, também acho justo Vamos escolher Ivanilson. o Ivanilson. Vai, mexe aqui de novo aqui. Eu vi o um número que o Ivanilson comentou, que eu achei interessante. Pode baixar, baixa. O eu Israel é igual colher, eu. Tu dando essa colher de chá pra você, viu, Ivan? Não. Aqui, parou, parou, parou. Eu achei interessante. Eu assim. achei também. Esse número aqui é interessante. Eu não sei, mas que eu achei interessante é... 19, 19,19. Valendo pro Ivanilson. 180 reais. Mari Verdão, esquenta o dedo primeiro. Vai. Isso, Mari Verdã. Beijo, beija, beija, beija. Não vai, vai tirar meu batom. Não vai, não. Não? Seu batom é nude. É nude. <risos> nude. É mate. Valendo! 19, 19. Vamos lá então, Israel, comigo. Não. Meu Deus. Vai. Foi. Um. Ai. Nove. Socorro. Um. É agora. Nove. Atenção, Ivanilson! Ah! Não foi o 1919. Oi, oh, Ivanilson. Ivanilson, manda uma participando. Manda uma foto pra gente daquela cadernetinha que você tá aí anotando todos os números. Manda. E já anota o 1919 que não saiu. Próxima participante é a Rosana Marques. Olha aí, Rosana. 2009. 2009. Hum. Valendo pra Rosana. 2009. 2009. 2009. Vamos Tensão. lá então. Respira. 2. Ai. 0. Ai. Zero. Não. 0 Zero de novo. Ai. E o 9? Foi. Vamos ver. Ai. Ah. 2009. Ah. Ai, meu Deus do céu. Não é. Continua 180. 180 reais. Muda agora. Vamos para o JP News. JP News MS. JP News. O Antenor, Antenor, bom jornalismo A Sara Cristina, bom dia Meu bom amigo Ed Carlos, vocês. também participando A Roseli Bernardes, bom dia Maris Real. Hoje eu quero parabenizar os garis Pois é dia desses profissionais tão importantes Para a nossa cidade Olha, Olha Roseli. Olha aí, obrigada Roseli Obrigada Parabéns por a todos os garis da nossa cidade a Todos os coletores que né? que mantêm a nossa cidade limpa né, Fazendo a varrição Nas vias e avenidas Parabéns para você. É só isso aqui de participante, meu amigo Ivair? Sim. Só? Vamos lá, então. Valendo para ele. Edis Carlos. Se ele ganhar, metade é minha. Ó. Oh. Eu vou lá na casa dele. Não, eu não quero... Não, ah, vamos é. aqui. Calma. Se ele ganhar, eu não quero a metade. Mas um almocinho... Olha aí. Um almocinho, Mari Verdão vai querer. Aquele bifinho com aquele suquinho. Ai. Valendo oh. para Edis Carlos, R$ 180,00. Mas olha só, você viu que ele colocou 7,509. Vamos lá. Ele tá pensando. Vamos lá. Taca a cachuleta aí. Prepare os dedos, Dona Mari Verdão. Chegou a hora. 7,509. 7,509. Vamos lá, Israel Vamos. Spingola. 7. Ai. Cinco. Foi. Alô? Ai. Ai. Edis? Ai. Carlos? Ai. Não! Mas eu gostei da sua ideia, viu? Gostei, não, não tinha foi, parado pra pensar. Não foi, ainda, não saiu ainda. Tá acumulado, R$180,00. No final do programa tem o um sorteio de três pessoas, só que lá do WhatsApp, hein? Anota aí a senha do Edis Carlos, só, só acrescenta... todas, né? Não, mas só acrescenta quatro números na frente para anotar o WhatsApp. É? 3509. Entendeu? 7500. <risos> Muito bem. No próximo bloco tem mais informação aqui no TVC Agora. Não sai daí. Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje eu e Sophie, estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades.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 Isso mesmo, pessoal. Só aqui na Verde Flora você encontra os melhores preços. Esse é o ano do sucesso. Vem pra Verde Flora! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap. <risos> Eu quero dois MS-CAP. Esse New City Sedan vai ser meu. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, um Honda City Sedan. Isso mesmo, um City Sedan zero quilômetro. MS-CAP, ajude e concorra. Quem ama, cuida! Por isso, nós da Farmácia 7 Farmas cuidamos de você. Fralda Mili Baby Giga, apenas R$ 59,99. Leite Ninho Fases 800 gramas, R$ 42,99. Lenço umedecido Mili Love Care, R$ 9,99. Pomada para assaduras Nistatina, só R$ 12,99. Peça já o seu cartão 7 Farmas e tem até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia 7 Farma sinônimo de economia e qualidade.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 Bike Shop, em Campo Grande, três lagoas e dourados de volta com o TVC nesta terça-feira gelada, neste momento 26 graus. Lembra da previsão que a Mari nos informou? A máxima chegaria aos 27 ou seja, até daqui a pouquinho chega a 27. Depois ela volta a cair de novo. Mais um dia de frio aqui em Três Lagos. Vamos falar de obras de reforma e restauração do prédio antigo do Paço Municipal Rosário Congro, localizado em frente à Praça Ramstebit, aqui em Três Lagos. Devem ser concluídas e entregues no, entregue no próximo mês.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 Posso passar o telefone? Pode, com certeza. o nosso telefone é o 3522-0498. Isso aí, gente. Mundo das Tintas. Corre lá e confira todas as promoções. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdant. Está aí, Mundo das Tintas, oferecendo o que é de melhor para a sua casa. Gente... Diante de tantos acontecimentos envolvendo crianças e adolescentes com as ameaças e ataques nas escolas que vêm acontecendo pelo país, muito se tem falado na ausência da família. E como a família tem sido bombardeada nesses últimos tempos, não é mesmo? Parece que virou ali o alvo. Mas enfim, são tantas situações. Atualmente vivemos numa cultura marcada por muitas formas de violência atingindo todas as áreas da sociedade e categorias e pessoas. Diante disso, preparamos uma reportagem para saber como está o trabalho das pastorais da Igreja Católica de Três Lagoas, entre elas, a Pastoral da Criança. A pastoral familiar tem como missão ser misericordiosa, colhedora, integrada, defensora da vida e dos valores cristãos, como explica o bispo da diocese de Três Lagoas, Dom Luiz Quinupe. Pastoral familiar, ela é como que um grande guarda-chuva. É todos aqueles movimentos pastorais, serviços que atendem às necessidades da família, os diversos aspectos da vida familiar. Nós vamos ter movimentos como o OVISA, né? orientação para a vivência matrimonial. Nós temos o encontro de casais com Cristo, o ECC, trabalhando então com os casais, orientando para a vida familiar. Nós temos a RCC, que também Renovação Carismática Católica que também trabalha com casais, é, orientando, ajudando no fortalecimento da espiritualidade, para que tenha uma boa relação familiar. Depois temos pastorais, que aí atendem as diversas necessidades de uma família. Entre as pastorais, de acordo com o bispo Dom Luiz Quinupi, a da criança e da caridade sempre atendem as famílias mais vulneráveis. Além disso, as paróquias trabalham ainda na formação e educação religiosa das crianças. Também é feito um trabalho em grupos de famílias que se reúnem nas casas para oração e reflexão a partir de um texto bíblico. Segundo o bispo, infelizmente a participação da sociedade tem diminuído. O apelo que a igreja faz desde o Papa Francisco, o CNBB, é a questão missionária. Isso é. Nós temos esse núcleo perseverante, esse núcleo que estão nas pastorais, que estão nos movimentos, tal, e a nossa orientação e aquilo que a gente exorta é que essas famílias vão ao encontro das outras que essas possam é, ajudar também as outras que ainda não tiveram, não chegaram, não engajaram nesse acompanhamento. É, a gente vê sempre que a, a, a maioria né, acaba não estando conosco. E é sempre essa tentativa, não de um proselitismo, não de um trazer simplesmente por trazer, mas ajudar as pessoas a fazer um caminho onde a vida... Está estar em primeiro lugar, onde a vida seja valorizada. Então, a gente tem um núcleo perseverante e tal, mas aí ah, o chamado que a gente faz a eles é aí também. Por isso oferece-se os diversos retiros, os diversos encontros, mesmo quando as famílias procuram para o batismo de filhos e afilhados. Então, aquela acolhida a elas, aquela... É, chamado para que elas venham participar cada vez mais. Mas a gente encontra ainda uma boa parte da população que estão dispersos, né? que ainda não encontraram essa acolhida, talvez ainda não se dispuseram a fazer esse caminho numa busca de Deus por meio de uma religião, por meio de uma instituição que acompanha, que ajuda, que dá a elas um caminho orgânico para um processo de maturação na fé. Nesta segunda-feira, 15 de maio, é comemorado o Dia Internacional da Família e a Igreja Católica trabalha com esse tema. É a Semana Nacional da Família, né? o segundo, a segunda semana do mês de agosto de cada ano. Então, ela começa no Dia dos Pais no domingo, e termina no sábado seguinte. Aí é uma grande programação, aí tem conteúdo próprio de reflexão, de oração, tem propostas de ações concretas em busca da família. Ligada a essa Semana da Família, a gente tem também a Semana do Nascituro, que é a primeira semana do mês de outubro, onde buscamos mobilizar todos os nossos fiéis para essa valorização da vida, desde a sua concepção até o seu declínio natural. Essa sensibilidade de que a vida pertence a Deus, ainda que ela seja aquelas pequenas células na concepção, mas ali já existe uma vida. E tirar aquela vida é matar uma vida. É? Entendemos que, aos olhos de Deus, é um crime, é a gente... Matar uma vida que está mal iniciando, começando ali Olha, eu vou falar uma coisa bem importante para vocês Proteja a sua família Independente das circunstâncias que estão vivendo De repente teve uma briguinha com o marido Ou teve uma briguinha com a esposa Ou com os próprios filhos Não interessa Família é o bem mais valioso que Deus pode te dar é Exatamente. a tua riqueza, então defenda com unhas e dentes, unhas e dentes, tá bom? Tá bom, tá certo. A sua também. Pode deixar. <risos> vamos de participação? Vamos, vamos. Falando em família, vamos com a nossa família. Com a nossa família, por isso que eu brigo, com eu nossa. brigo, porque é minha família, vocês, isso mesmo. Nossa família TVC que está participando com a gente, tem fotinhas, Opa. meu diretor, por favor, olha ele tela. aí. Olha o Wagner aí do Parque São Carlos. Wagner, Grande olha. Wagner, um abraço. Um abraço pra você, obrigada pelo carinho pela audiência, Continue viu? participando, tá, Wagner? Isso aí. Próxima fotinha? Próxima foto. Olha. Olha, bom dia Ei. pra nós, Nossa Lagoa Maior. Robessi Santos. Robeci. Nossa foto, Lagoa hein? Maior que é foto. linda, né? Cartão olha postal. Olha Natureza incrível. Muito obrigada, Robeci. Por participar e mandar pra gente essa foto maravilhosa. Adorei mesmo. 3509-7500. Olha, eu vou falar com vocês, vou por falar. favor. Não, eu vou até chegar aqui, porque olha, nos bastidores, Israel Spingol tava brigando comigo. Brigando? Falando assim: é, Maria, você não chama mais as fotos. Eu? Você não pede pra eles mandarem mais as fotos. Eu? Por favor, mandem fotos pra gente. 3509-7500 é o nosso conosco. WhatsApp. Muito bem, fica. Fico. Porque no próximo bloco tem a casa é sua. Sua.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 Vai continuar gastando sola de sapato por aí? Solando a pé quem quer, yeah, yeah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 RKM Máquinas, Vazam Baterias, ASC Materiais de Construção, New Era, Óticas Ética Prest Service, Açougue Bombi, Econome Energia Solar, Loteamento AT, Foco Serviço, Big Mart, Pé Legal, RCM,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 Cuida. Por isso, nós da Farmácia 7 Farmas cuidamos de você. Fralda Mili Baby Giga, apenas R$ 59,99. Leitinho Fases 1, 800 gramas 42,99. Lenço umedecido, Mili Love R$ 9,99. Pomada para Assaduras, Nistatina, só 12,99. Peça já o seu cartão 7 Farmas e tem até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia 7 Farma, sinônimo de economia e qualidade.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 Ou pelo Televendas 99288 6822. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap. Vai querer um? Não, eu quero dois MS Cap.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 Na hora do A Casa é Sua. A Casa é Sua, A Casa é Sua. Apoio, Verde Flora e Garden Flora. Avenida Clodoaldo Garcia, 1506. Aquele suquinho que você ia trazer hoje. Já estamos providenciando, inclusive, <risos> a apresentação de todo o TVC Agora. De novo? Assim, ó. De novo. Não, mas, mas, eu, com, mas com com suquinho? Mas sulquinho. hoje eu tive já uma reunião com a dona Kelly Martins. É. Pra quem não conhece é a Kelly, a nossa coordenadora. Nossa de coordenadora. Jornalismo. E ela eu falei pra ela, olha, né? Aqui. Inclusive ela já vai pedir hoje, inclusive, na reunião de logo mais, um voucher, né? O crédito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 Olha, vale gente, muito a pena. Vale, e as olheiras meu. não só nas mulheres. É claro que as mulheres são mais vaidosas, né? Sim. Mas muitos homens também sofrem com as olheiras. Sofrem, olha. Noites mal dormidas. Doutora Sabrina, maravilhosa. Espetáculo. Tirou todas as dúvidas. Falou aí os métodos de prevenção, de tratamento. Então, olha, gente, faça igual, né? A Elise falou: não subestime. Se incomoda, vai mesmo. Procura, vai mesmo. procura aí um profissional. Profissional profissional. Falando Oi. em profissional, tudo bem? Oi. Tudo jóia? Sim. <risos> Vamos você de tem? interação? Interação com o público do TVC agora, você pode comunicar conosco pelo canal do facebook.com ms facebook.com cultura tvc, whatsapp 3509 7500, Isso. mandar a sua fotinha. É. Ó, eu já fui ali, eu já pedi. Eu vi. Vai lá. Manda. Manda que eu publico aqui. Manda. Eu estou com fome. Cadê o seu almoço daí da sua casa com a sua família? E a localização pra gente almoçar também? Nunca mais recebemos convites, né? Pois é, de aniversário. Antigamente bombava. Pois é. Oi, Israel, Mari, vem aqui. Não, pois é. Também não estou gosto sentida. Mais da gente. Não gosta e olha, mais da gente? A gente andou dando prejuízo. Eu falei para você, Israel... Não come todos os doces da festa. Ah, aí, é a... aí, as pessoas não chamam mais. Vai, Mari Verdão, vamos de participações. Vamos, Israel Espíndola, vamos saber quem está aqui Olha conosco. Olha ele aí. O Juscelino Menezes. Ô, Juscelino, um Grande abraço para você, hein? Show. Faz tempo que eu não vejo você. Obrigado, um abraço, pela Obrigada, aí pela audiência, por participar aqui conosco. Beleza? Um abraço tá pra rancho, você. né? Oh, então, na olha. Na Vida boa. tô trabalhando. Olha, Juscelina, eu tô trabalhando exatamente para isso, viu? Quando eu chegar assim, nesse crescer. nível de vida, Quando nessa, nessa crescer, idade, Mari Verdana, entendeu? Quando você crescer, você vai estar tá lá. Mas eu não trabalhando. vou... Trabalhando. Não, Israel, eu não vou crescer mais. Olha aqui. Ó. Espia. <risos> Espia. Não vou crescer. Não. Não vou ficar do... Mari, Seu tamanho. Ah. Vamos aproveitar que estamos aqui? Vamos. Reta final uhum. da promoção: só pé packing Olha, Israel. Janeiro, fevereiro, março, Olha abril, aqui, maio. Desde janeiro nós estamos aqui falando só da packing Pois Você é. Você, inclusive, apontando com o QR Code. Sabia que não é QR Code? É o quê? É um pouco mais caro. É o quê? QR Code. QR Code. <risos> Gente, code. esse... esse assim que fala? Com bico? Esse QR Code. Com <risos> bico? Com bico, vai. QR Mostra aí o QR Code. Ó, acordou. Mostra aí. Ó, oh, diretor. Ele acordou, diretor. Aí, aqui, ó. ó. Esse QR Code, você pode saber qual, quais são todas as lojas parceiras dessa Só um pouquinho pra quem já vai falar aqui, ó. Algumas. Bazan Baterias. AST Materiais de Construção. New Era. Tem mais. Tem mais. Calma. RKM, Calma. RKM Máquinas. Grupo RCN. De Comunicação. Gran Barato. Bike Shop. Bike Shop. Tem postos BRNK para ti também. Tem amigas. Tem migas marmitaria, Elas né? são migas mesmo? São migas. Ah, elas fazem comida são migas, né? Tem. É. Ó. Que interesseira você. Migas. Não, todo mundo que, que cuida do ranguinho são migas. A ah, minha mãe. salgado. Nossa, delícia. Lá da Três Irmãs. Três Irmãs. Nossa. Pertinho do ginásio. Não tem outras lojas não, a não ser comida? Porque eu tô com fome. Tem a New Era. New Era, nós falamos aqui. Você podia comprar um boné pra mim da New Era, né? De presente. Mas o seu aniversário é só em dezembro. Mas e o que passou, você não me deu nada. Ah. aqui, ó. Óticas Bambu Brasil. RWR Multimarcas. Casa de Carnes BCL. Olha aí, elétrica 3. RKN Máquinas. Eu falei. Bazan Baterias. Viu? E outras, e outras, e outras lojas, e outros, e outros comércios, lojas de serviço, de peças, enfim. Olha... Você pode correr, andar, caminhar até lá, fazer a sua compra, comer, beber, abastecer o carro, pede para o atendente, quero participar da promoção, só da pé, quem quer. Isso Sexta mesmo. Sexta-feira... reais e a gente tá aqui falando né, com o pessoal, pro pessoal continuar participando, mas também, Israel, a gente tem que agradecer todos, todas todos. as pessoas que participaram, que acreditaram, que foi nesse comércio de Três Lagoas, que faz parte né, dessa promoção, a Gambarato também, empresa parceira aí. Tá dando pra você um dia. Eu fiz a minha parte, elétrica. viu? É? No dia das mães eu dei preferência pro comércio de Três Lagoas. Não, aqui sempre, aqui nós damos preferência para o comércio de Três Lagoas e também, se possível, para as empresas parceiras do Exato. Grupo RCN. Então, ó, Exato. muito obrigada a vocês. Muito bem, dona Mari Verda. Tá chegando a hora? Tá. Tá chegando a hora dele. Não. Ó. La Plata. Nica. Money. Din, -din. É nica. nica é quando a gente era pequeno, a gente falava assim pra avó e pro vô, Dá uma nica, avó. É moeda, entendeu? É da minha época. Tá bom, da... O pessoal, tá pessoal bom, da minha tá época bom, vai... Tá bom, tá bom. Calma, querido. Calma, tá bom. <risos> pois bem, com nica ou sem nica, <risos> é 180 reais que está valendo hoje o cofre. Ah, tá. Daqui a pouco nós iremos sortear... Três pessoas do WhatsApp: 3509-7500. Quem sabe você leva esses 180 aí pra sua casa? 180, 180. Já, já, não sai daí não. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda, pé quem quer. Yeah, yeah.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 Imobiliária, Empório do Salgado, GMB, Trilhas da Amazônia, Bari Ferros, Pizzaria da Mama, Solda, Wizard, Unimar, Espaço verde Chiquinho, seu sorvete, Douradão Restaurante e Choperia.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 Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira a partir das seis e meia da manhã aqui pela Cultura FM pela TVC HD. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidrobox, Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção. Na Capitão Olindo Mancini 3565. RCN Notícia. Eu procurei a Vanja para a gente ver locação. Eu pensava no imóvel, eu precisava de um imóvel para locação, para aumentar a minha clínica. E a minha intenção inicial era locação. O que ela trouxe foi uma possibilidade de algo que coube no meu orçamento. Ela fez com que isso ficasse, se tornasse possível. E aí aquilo que seria aluguel virou algo próprio para a clínica. O primeiro símbolo, né? O cuidado com o que é a clínica. Você fez um, algo se tornar mais do que real. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap. Uhum.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 as duas. Qual que você vai digitar? Essa. Senhor, abençoe esse dedinho que vai digitar a senha do cofre e vai aí premiar com 180 Ai, reais. Céu, eu já tô numa tensão de ter que ficar aqui. <risos> aí você fica enrolando. Calma. O povo de casa também já quer saber. Respira. Né? Vamos aqui para todo mundo que participou no nosso WhatsApp, 3509 Ih, que Gira, errou, Gira, gira, gira, gira. 50, gira. 50. Vou parar neste exato momento. Você tá preparado? Eu estou. Em Apoio Lojas Mariano, a Como loja que, que você encontra tudo. tudo. Passa lá. Sexta-feira, Luiz está aqui para fazer o sorteio pela urna. Então, já sabe, né? Agora vai. Parou. Ai, Mari. Para, Mari. Parou aqui, ó. Parou. Ai, Regi... Regina Bernardino, Israel. Ai, socorro. Regina Bernardino, final 0835. Ô, Jesus. O bairro não, né, ah, Regina? Pra não que, tem. Né? Pra quê? Pra quê? E a senha é... Ai, meu Deus. 40... Ai, Jesus. 0... Socorro. 9. Vai, Israel. Contigo. 40 Regina... Começou. Calma. Ai. Vai. Não. Sim. 40. 40... Zero. Zero. 9, atenção, ah, não foi, ô Regina, depois me passa aí essa receita, né, pra ser aqui, sorteada, não sei, ter essa sorte aí, porque ontem foram duas vezes, e hoje é? mais uma, mas é aquela coisa, né, quem participa, tem chances, tá parou, mandando, meu tá diretor, sério. parou aqui, ai José Reinaldo Vai. Miranda da Silva. Será? Final do telefone 5021. Jardim Flamboyant. O número errado. Alô, não. Jardim Flamboyant. Não acredito. Não. Olha aqui. 619. Aí não dá, gente. Aí não, não, é, não quer o sucesso do Israel. Vamos São de novo. quatro dígitos. Quatro. Vamos de novo. Pode parar, meu diretor. Pode parar aqui no Evandro Pires, 4694, morador do centro. Ai. E olha aí a senha, Israel. Ai, socorro. Não, socorro mesmo. 6578 também não dá. Entendeu? Eu falo. Eu falo. O final é 9, aí a pessoa manda 50-50. Não, não consegue. Aí depois eu que sou chato, eu que sou bravo. Mas aí, ó. ó lá. Olha o que ele me manda. Último. Olha aqui que o Evandro me manda. 657. Ah, não. Olha, brincadeira. Eu tô achando que vai ser da Regina mesmo. Brincation Eu tô sentindo... for me. Parou, diretor. Parou, diretor. Parou aqui no Robeci Santos. Não Robeci. Acredito. Participou aqui com a gente Ai. hoje, hein? O bairro Ai. ele não colocou. Pra quê? Mas a senha... Ai. 1099. Vai, Israel. 1099. Vai. vai ser do Robeci, certeza. 10. Como que é mesmo? 10, 9, 9. Ai, socorro. Robeci Ah. Não. Não foi dessa vez, Robeci Mais um. Você quer vir? Vai que, né? Vai que a sorte tá aí com você. Ó. Oh. Entendeu? Ó. Oh. Oh. Calma. Eu vou pôr o dedo direto, você não precisa nem encher mais, não. É, você já vai parar aí? foi para parar. Já tá parado. Só coloca a mão. Depois vai... Para! Ô, ah. oh, peste! Tá surdo, menino? Mas olha só que desafio. Não, mexe esse balaio aí, meu diretor. Esse... Parou! Não. Parou. Não consegue, né? Celina Regina dos Santos. Celina, mais 6459. Mais para Parou, mais par. Olha aí. Celina do Mais para. 3509. Mas 3509 já foi hoje. Vai ter, Mas vai ter que vai ir. Vai ter que ir, né? Olha, Celina. 3, ai, 5, ai, 0, ai, 9. Ai, atenção. Opa. Ai, <risos> Eu tinha certeza que eu já ia abrir antes. Isso porque Edis Carlos também mandou. 3509. Ô oh, senhor. Mais um dia eu com essa tensão da peste aqui. Ah, foi 7509? Foi. Ai, diretor, desculpa, que já é terça-feira. Ah, Liga pro Samu você... se <risos> um maracujá, alguma coisa. Você não aguenta? Amanhã. Ah, não, amanhã, amanhã é duzentão. Duzentos, É isso que me deixa feliz. Duzentos reais. reais pra 200. vocês. O diretor podia mesmo liberar mais um número pra gente, né? Ai. Será? Vamos, diretor. Amoleça-se seu coração piludinho. Oh, amanhã já é quarta-feira. Deixa a quarta nossa audiência também. 200 reais já dá pra fazer um. Com certeza, amanhã já é quarta-feira, meiuca de semana, diretor. Olha, se você solta mais um número. Meiuca de semana. O que, que acontece na meiuca de semana? Meiuca que você já tá com o um pé na já cesta. Cerveja, entendeu? Ah, aí depois ela vem com a olheira. <risos> Com a gripe, porque a meiuca Ai. da semana já tá que tá. Não, Israel, não é só isso, não. Não é. Tô de olho em você. Bom, Chegamos. acumulou pra 200 reais mais um oferecimento da Loja Mariano o cofre. Amanhã, quarta-feira, duzentão, 200, hein? Duzentinha. Duzentos 200 reais. Tô esperando você amanhã. Um abraço pra você que nos acompanhou até agora. Um beijo enorme pra você que tá acompanhando a reprise das 17 às 18h45. Isso mesmo. vamos que vamos. Vamos que vamos, porque amanhã é quarta-feira, então aqui no cofre. E espero que vocês tenham anotado todas as senhas de hoje, viu? Um beijo. Obrigado, Mari. Obrigado pra você também. Valeu. Estamos juntos sempre. Junto sempre. Tchau, gente. Amanhã estaremos aqui com vocês. Tchau. Você agora